Filhinhos, agora é hora, hein? Vamos testar o Power Cup 2 na pista com a Anastácia. A mesma configuração que eu usei na corrida, que eu fiz em Capuaba e vocês pediram para eu medir o pneu montado. Então vamos medir o o Porsche aqui dianteiro. O da o melhor da trap ali não faz errado. O SC, é... front. Luiza. 172, certo? 17,2. 17,2. Ó. 17,2. 17,2. É, essa aqui o orçamento final. Pega aí, né? Como trazer? E a cuidada. Aí depois vocês pegam lá, eu não lembro, eu vou ver no vídeo quanto que dava, porque Realmente, contar dá uma diferença. Esse Tipo, meu, 24,9, 24,8, 24,9, 25, ó. Vou considerar 25. Vou considerar 25. Não, se eu esticar bem 24,9, ó. 24,9. É, 24,9. 24,9. 24,9. 24, Aí nós vamos montar para ver Sim. e anotar. E aí a ideia, Padre Leo, é chamar do LEP e ver qual é que é. E ó, vai ser um comparativo assim: esse aqui. A dianteira a gente está com o SC1, que foi o que eu andei lá, e o SCX, que é entre SC1 e SC2. Então, se o Cup virar e esse pneu virou, a ideia do Cup 2 não é ser o SC1, né? É morrer com o sc então, se ele virar isso aqui, Pô, vai já. já superou o sc entendeu? Essa é a ideia. Então, de KM sim, esse... outro eu de logo KM. Depois eu preciso até ver com você ó, o S. Se eu não me engano, aquela vez que a gente trocou o, o óleo e tal, a gente trocou o pneu dela. E aí eu tava aumentando o meu tipo, eu ia deixar lá até rolar a troca do pneu. Só que não marca a gasosa, né? Ah, velha. Aí no rolê, eu tive que zerar porque senão não ia ser onde a gente posto, caralho, ia ficar na mão. Aí o que, que eu queria ver? Tipo, lá depois na, na OS, porque se eu não me engano, acho que já rodou 2.000 km aquele pneu. E parece que nem rodou. Parece que nem rodou. É isso, é isso. Já se liga Time. O padre falou no vídeo, a Michelin imediatamente internacional já viu e marcou agora onde tem que ficar o bico. Ó. Olha que luxo, não tinha no outro, agora tem nesse aqui. E detalhe. Padre Leo, quanto que você colocou aqui para 30. 30. Puxa o vídeo aí. A gente colocou 50 na outra. Então agora 30. Então deu diferença. Então ó, quem falou que se desse aquela estabilizada no pneu, vira para cá, vira para lá, daria diferença. Dá mesmo, então agora deu 30 aí com o pneu no bico no bico, mas que a própria Michelle fez a marcação. Agora vamos medir, vamos a, ao laboratório com ferramentas de alta precisão. Ferramentas na qual todos nós queremos. Hum... 16,5, 16,4 para falar a verdade, vou usar as 16,5, ainda assim menor que o Corsa, 16 e mezzo, front, front, é... PC2, um item de ferrecimento. que tem aqui, o laboratório desvende-se hum, hum, hum, hum. 24,5. Na verdade, o certo é 24,4. Eu vou jogar, jogar meio aqui. Não, vou fazer certo. 24,4. Não, 24,5. 24,4. Porque na verdade é 24,4,4, entendeu? Sim. Mas eu quero. É 24,4,4. Olha aqui, ó. Pega aqui. Vai. Minha cabeça na frente ó. 24, 4, 4, 4. Se eu for bem, bem métrico mesmo, é 3, mas eu vou fazer 4. 24, 4, 4. É reptiles 24, 4. Ó, então realmente, ó, igual porque a galera tava nessa dúvida, ele montado se não ia dar a diferença, e deu a diferença. E como nele desmontado, o Pirelli continua sendo maior. O Pirelli continua sendo maior. Ó, na dianteira a gente tem 17,2 contra 16,5. Então, quer queira que não. 17,2, nós temos praticamente isso aqui de pneu a mais. Tá? Aí você fala, ah, não é nada. É sim, dá uma diferencinha. E aí 24,9 para 24,4 também é meio centímetro. Dá isso aqui na traseira, ó. Traseira menos. A dianteira tá dando mais. Traseira menos, ó. Dá isso aqui. Aí você divide pros dois lados, né? Tá muito pelo. Então a traseira tá tá luxo. Lembrando que eu coloquei os 190,55. Mostra aqui, ó. Padélio, quanto que deu de... Não, 190,55. Quanto que deu de... De... Não, 150, Assim, aqui um 20, peraí, que ele 20, 20, 20. Quanto que tinha dado? É. Não lembro. Tem uma oficina de bico? Era 20, tava com 20. mesmo? O pirata é. tava com E esse não veio com marcação de bico, né? Não, esse não. Tá. Então deve estar igual, não lembro agora. Pai. Vamos ver no vídeo passado. aí fala que fala vai ter um 20 de gramas. Ó, oh. se liga, usei o dia inteiro. Não parece que aconteceu nada Dá pra ver não? Nem mexeu o pneu Nem mexeu Dá pra ver não? Olha o dianteiro Nem mexeu chicos 32 Luxo com a motinha um boneco Bom, como vocês podem ver aqui, Certo? Na rampa novamente. Agora eu vou fazer a troca do pneu. Vou guardar esse aqui para um próximo treino. Esse pneu aqui tem pelo menos umas. Vai, vai, parou, voltou. É que eu preciso juntar todas as folhinhas lá, né? Mas no mínimo aqui umas 50 voltas tem esse pneu. Tá? Ó, o TW dele aqui, ó. Nem se mexeu. Dá pra ver aqui, ó. E a outra marcação da lateral. Ó. Aqui vai dar pra ver legal o que eu falei. Ó, 1955. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês veem até o pneu aqui. E aí aqui tem um, um, um ressaltinho, tá vendo? Isso aqui, eu senti no dianteiro, o traseiro não. Isso aqui você consegue ter a sensação do limite do pneu. Ele vem até aqui, inclina, aí ele para. Para a inclinação. Aí, se você forçar mais, o que, que ela faz? Ela começa a escapar, né? Daquela aquela bambeada de traseira. Só que não fecha igual fechava o antigo. Aqui, principalmente a dianteira, ó. Vai dar pra ver legal aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você vê que eu cheguei até a marca aqui. Né, ó? Então, olhando ele daqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês notarem muito, mas eu venho com o dedo aqui, ó. Vocês, ó tem um. Tem uma parada aqui, ó. Ele, ele faz isso aqui assim, ele vem e faz isso aqui assim, ó. muito leve, é muito sutil, mas você vai conseguir perceber aí, ó. Aí é a primeira vez em um pneu, todo esse meu tempo aí andando, que eu sinto limite na dianteira. Então ele chega muito bem, muito rápido, mas quando tá aqui ele para e aí se você força mais, que nem vai ataque de crua frenando, aquela entrada trail brake, ele começa a espalhar. Aí você solta a mão do freio, vem, contorna, vai embora. Mas aquela coisa de perder a frente do nada, acabou. Meu, tinha muita segurança aqui, muita mesmo. Senti é, muito conforto é, e tranquilidade para fazer as curvas, entendeu? É o que eu tô falando pra vocês. Esse pneu, ele é pra concorrer com o, olha, o Power Cup 2, tá? 120, 70, com o Super Course SP. Ele é muito superior ao Super Course SP. A minha comparação aqui, ele foi mais rápido do que o SC1 e o SCX que eu uso pra correr. Mas ainda assim, se eu tivesse um pouquinho mais insistido, não sei o que lá, dá pra baixar mais com esse pneu e na segurança ainda, tá? Cara, o pneu é sensacional, pode ir tranquilo, fora o que dura, né? A minha outra moto já tem dois mil rodado o pneu e nem se mexeu. Então pode ficar tranquilo que o pneu é sucesso.